Umas dicas assim pra vocês aqui, gente. Primeira delas, sejam vocês. Não tentem mascarar o que vocês são de verdade. Por quê? Porque o psicólogo consegue perceber. Nós somos treinados, nós temos, né, todo um, um, um estudo, enfim, nós somos... A, a gente consegue perceber assim quando uma pessoa... É ela ou ela tá deixando de ser ela? Principalmente naquele teste que a gente fez... O Quati. Até o... Olha aqui, ó. É o Quati. Ah, eu comentei num dos grupos... É porque assim, ó. Quer ver, Abel? Até teve um, vi teve um psicólogo no YouTube que ele colocou os sete tipos de testes que poderiam ser feitos num é, uhum. vocacionado profissional. É, uhum. Não é assim o nome, mas ele falou... E o teste do Quati, é, o que eu entendi foi o que ele, é, o, que no, o que foi emprega, uh, aplicado em nós, sabe? Uhum. Que é situações hipotética, hipotéticas Isso. e o quais, quais seriam suas atitudes. Isso, né? ah, eu tô vendo um cachorro morto na rua. É o que, o que, que você faria? O uhum. que você faz? Ignora, vai lá, chora junto, Isso. Né? São situações uhum. hipotéticas que tem como traçar... Né, o que a pessoa faria. Né? Então, e aí é importante destacar por que eu peço para ser vocês. Porque nessa você lembra assim: ah, mas o Abel falou que eu tenho que ser. Ah, eu. eu não posso chorar lá, ficar junto com o cachorro, mas também não posso ignorar. Mas aí, de repente, numa outra pergunta, por isso que são 50, 60, 70, não sei, uh -huh. vai ser ao contrário, e naquela você vai responder diferente e Verdade. ali vai dar incongruência. Então, ele consegue ver que você forjou o que você é de verdade. Mas não é uma pergunta, né? São várias perguntas que dá para perceber, assim. Então, eu lembro que tinha, né, Abel? Você, né? É, Eu lembro que tinha uma questão, bem que nem tu falou, uma questão e, de repente, lá na frente, a mesma questão, às vezes com sinônimo, né, mudando... O contexto mas falando a mesma coisa ou que nem você disse numa situação diferente mas o mesmo assunto daquela resposta que eu dei isso isso e você acaba lá você falou de um jeito você não vai lembrar porque tem tantas outras no meio que te dispersa faz você esquecer pessoal que ela responde foi de repente aqui só muda né por exemplo um cachorro para uma outra situação e você responde diferente, né? Por Verdade. exemplo, Verdade. Né?